Fala aí, galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, muitas pessoas que já trabalham com drywall ficam pensando: qual outra área eu poderia somar ao drywall e conseguir melhorar assim a minha fonte de renda? Existem muitas. E uma área, pessoal, muito boa, sem dúvida nenhuma, é o curso de gesso 3D. Concorda? Por quê? Nós vamos lá fazer uma parede de drywall e já podemos vender também para o cliente, junto com o drywall, junto com o forro, ou junto com uma estante, ou junto com qualquer outro produto que nós formos oferecer para o nosso cliente, nós podemos também oferecer é, é, o gesso 3D para ele, que é algo que tem tudo a ver, tá em alta no mercado, é algo que está em alta no mercado, é fácil, tá? De você vender tanto a colocação, instalação, como se você quiser partir para algo maior, você pode partir para fabricação e fornecimento das placas. Então é algo que eu acho bem legal de ser é, é, feito, ser oferecido aí no mercado. Eu acho que vale muito a pena, tá pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui com você é o seguinte tá esse curso que eu tô te oferecendo é um curso que tem um preço muito bom tá e não é porque ele é caro ou porque ele é barato que quer dizer que ele seja bom não é isso que eu quero dizer eu quero te dizer que esse curso pelo que ele te oferece ele está com um preço muito bom tá ele está com um preço muito bom ele ele tem aqui como vocês podem ver aqui do lado né é apresentação né Aqui ele chama você para trabalhar junto com ele através de ser afiliado do curso. Né? Aqui não tem nada a ver com, com o curso em si. Mas aqui embaixo ele começa apresentando materiais, ferramentas. Tá? É, é, algo, é algo que, é, que ele explica aqui cada ferramenta que você vai utilizar, os, os materiais que você vai precisar. Outra coisa, pessoal, ferramentas para instalação ou fabricação do gesso 3D são investimentos pequenos, sabe? Eu, eu acho muito barato o investimento, né? E, e, e ele aqui, nesse outro módulo aqui, ele vai falar sobre a diferença das formas, né? Porque tem a forma de EVA, tem a forma de silicone e tem a forma de ABS. A forma de EVA, pessoal, é, é algo que eu digo assim, que serviria para você fabricar, para você fazer uma paredinha na tua casa, um quebra galho, mas é algo que não vale a pena, tá? Eu não compraria uma forma de EVA, tá bom? Então, vamos lá. É... E aqui ele vem dando várias dicas, sabe? A fabricação... Da forma, ele ensina você a fabricar a forma de silicone, tá? Ele ensina você a fabricar as placas. Então, você pode além de você é, instalar, você vai aprender a fabricar as placas você pode tanto trabalhar vendendo formas, porque você vai aprender a fabricar formas de silicone, como você também pode trabalhar vendendo é, as placas. Fornecendo as placas para pessoas da tua região ou até mesmo pessoas um pouco mais distantes que aceitem ir buscar contigo, você leva até elas, entendeu? Então você pode trabalhar vendendo as placas, vendendo as formas ou vendendo a tua mão de obra. Aí você escolhe, tá ok? Aqui ele vai mostrar a, a aplicação do gesso, tá? Aqui ele vai dar continuidade também a, a, a essa aos recortes, né, tal. Aqui ele fala um pouco de como você pode fazer o orçamento, tá? E aqui ele fala como você pode fazer a divulgação do teu trabalho, tá bom? Então é um curso que eu acho que pelo preço que está, o curso hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, o curso está R$ 147, reais, né? Se você for colocar, deixa eu ver, uma parede 3x3 aí, com material e mão de obra, está em torno aí. Aqui no Rio de Janeiro está em torno de 100 reais, né? É, pode ficar um pouquinho mais caro devido ao modelo da placa, mas em torno aí de 100 reais. É, você já consegue aí recuperar com sobra, pessoal, com sobra o preço que você investiu nesse curso. E depois, daí para frente, é só lucro. Então eu acho muito vantajoso um curso desse. E o que eu faria, tá? Eu Larock, o que, que eu faria? Eu começaria vendendo a instalação, porque a instalação eu vou lá compro a placa de alguém que já fabrica, começa a vender a instalação e depois sim pensaria em vender também placas e vender também até mesmo formas, isso aí futuramente, tá ok? Então, fica aqui essa dica: preço curso, um curso por apenas R$ 147 reais, que vale muito, mas muito a pena. Então, pessoal, não perca tempo, aproveite essa promoção se você tiver condições, é claro. Se você não tiver condições, tudo bem, mas se você tiver condições, invista, porque vale a pena. Tá bom? Fica com Deus e um abraço para você que, como eu, é louco por Drywall. I get up, time is barely out of sight.